Meu nome é Álvaro Eduardo Eiras, eu sou professor titular da UFMG. Eu trabalho com o mosquito Aedes aegypti, que transmite várias arboviroses para o homem, como febre amarela, dengue, chikungunya e zika. Nós desenvolvemos armadilhas, desenvolvemos atraentes e um sistema inovador e único no mundo que faz o monitoramento do mosquito em tempo real. tecnologia inovadora do monitoramento é chamada de monitoramento inteligente do Aedes. Ela consiste de três bases fundamentais. A primeira é uma armadilha que atrai o um mosquito para o seu interior. A segunda tecnologia é uma TI, ou seja, são aplicativos de celular que mandam essas informações do campo de quantos mosquitos foram coletados, ou seja, ele mede a infestação do mosquito. E a terceira tecnologia é para saber se o mosquito está infectado ou não pelo vírus. Essa metodologia tem ajudado muito é, a redução dos casos de transmissão de doenças, ou seja, você está trazendo uma economia ao estado. E cada real investido nessa tecnologia dá seis reais de retorno para o estado. E o custo dessa tecnologia, que foi muito bem estudado, ela custa apenas um real por habitante por ano. É importante mencionar que essa armadilha, essa tecnologia, é apenas para saber onde existe a infestação de mosquitos. Porém, recentemente nós desenvolvemos e patenteamos pela UFMG uma nova armadilha que vai ser lançada no mercado agora em outubro de 2018. É uma armadilha inovadora, a única no Brasil que está cientificamente comprovada, que controla o vetor da dengue. Os resultados preliminares são promissores e nós estamos trabalhando para que essa armadilha entre no mercado para atender a demanda que existe de não haver nenhuma ferramenta que faça com que haja o controle do inseto no interior das residências. Além das, dessas tecnologias inovadoras que eu desenvolvi na universidade, eu lancei duas empresas spin-off, empresas surgidas na bancada do laboratório para fora da universidade e essas empresas geram riquezas, elas geram empregos, elas geram impostos e elas geram royalties para a universidade, além de resolver os problemas de saúde pública. O fato de eu ser um professor empreendedor, academicamente, só tem me ajudado, porque os, o número de recursos e o valor dos recursos financeiros obtido para fazer a pesquisa para o desenvolvimento de novos produtos são substancialmente superiores ao professor acadêmico que faz a ciência básica. Então, hoje em dia, o ambiente para o empreendedorismo do professor ser um empreendedor é muito melhor que há 15 anos atrás. Eu me sinto totalmente realizado. Eu não imaginaria que eu chegasse a esse ponto de praticamente de todos os produtos que eu desenvolvi, estão aí há mais de 10 anos no mercado, salvando vidas, melhorando a qualidade de vida do cidadão brasileiro, gerando empresas, empregos e riquezas para o país. Eu acho que isso é uma recompensa muito grande que me deixa com orgulho, obviamente, meu e do meu grupo de pesquisa, de estudantes, a poder realizar esse sonho que muitos dos pesquisadores brasileiros almejam.